Tem dia que você se sente um lixo, tem dia que é de sumir, tem dia que é de se matar É do que você não sabe de onde sai O desabafo é de uma mulher que tem vergonha de mostrar o rosto Profissão? Empregada doméstica, idade, 40 anos Ela sofre de uma doença que atinge milhões de pessoas em todo o mundo A depressão a tristeza profunda começou para valer há quatro anos. Depois que ela ficou órfão de pai, mãe, perdeu a madrasta e no mesmo ano o filho. É fácil você perder tudo, igual eu perdi. Eu perdi tudo. Eu perdi pai, perdi mãe, e dois filhos, só tenho um. Meu filho mais velho não mora comigo. Eu vejo uma vez no ano. Ela não está sozinha. Mais de 11 milhões de pessoas sofrem desse mal no Brasil, quase 6% da população. O levantamento é da Organização Mundial da Saúde. A OMS ainda prevê que a depressão será a doença mais incapacitante do mundo a partir de 2020. Em relação ao afastamento do trabalho, a depressão é o segundo principal motivo, só perdendo para doenças ocupacionais, como Ler e Dorte. Quase metade dos afastamentos por mais de 15 dias foram por causa de transtornos mentais, que incluem também estresse, síndrome de burnout e esquizofrenia. Isso realmente nos preocupa. A depressão é um fator de risco para suicídio, por exemplo, que é um desfecho é, catastrófico das doenças mentais. Para o psiquiatra, é preciso estar atento aos sinais da depressão. Falta de prazer pelas coisas que antes eram prazerosas. Além disso, se acompanha é, desânimo, fadiga, falta de energia, tá? alterações do apetite, é, alterações de peso. Tem gente que ganha, tem gente que perde peso. Alterações do sono, né? tem gente que fica mais é, querendo dormir, é, fadigada, desanimada, não quer fazer nada. É, tem gente que não consegue desligar a cabeça, fica muito angustiado, muito ansioso. Tá? Alterações cognitivas por causa disso, perde a concentração, não consegue se manter focado numa tarefa até o fim. Tá? alterações da libido, perda do interesse sexual, tá, é, pensamentos de culpa exagerado. Então, a maioria desses sintomas associados, por mais de duas semanas, a maior parte do tempo, tá, a gente começa a visualizar um quadro clínico depressivo é, que precisa de ajuda, que precisa de intervenção e tratamento. E quando a depressão é causada? No local de trabalho, pela função que o trabalhador atua um ambiente onde a, as cobranças são feitas de uma forma inadequada, acaba levando o trabalhador a se sentir incapaz, a se sentir não tão é, suficiente para aquela função. Isso começa a gerar é, um sentimento de baixa estima, às vezes de irritabilidade, perda de sono, é, de prostração. E quando você começa a questioná-lo, ele ele vai se dando conta de que, na verdade, tudo começou por conta daquela situação gerada no ambiente de trabalho. Se for comprovada a depressão, o trabalhador tem direito ao auxílio doença do INSS e até a aposentadoria por invalidez. É necessário que se passe por uma perícia no INSS. Isso quando nós estamos falando de trabalhador de regime geral, o trabalhador que tem carteira assinada. O que, que vai determinar? É o período de incapacidade que a doença gerou no trabalhador, o tipo de limitação que causou no trabalhador. Se a incapacidade ela foi parcial e temporária, auxílio-doença. Se ela foi total e temporária, auxílio-doença. Se ela foi total e permanente, aposentadoria por invalidez. Se ela é permanente, mas não total. E se foi decorrente de acidente de trabalho ou qualquer tipo de acidente, é concedido o auxílio-acidente. Para quem sofre com a depressão, o desafio é tentar recomeçar todos os dias e buscar ajuda. O que elas não podem é sofrer em caladas. As pessoas não podem sofrer caladas, né, sem ajuda, sem acompanhamento, sem tratamento.